Olá, para colocar a imagem de um gráfico em um livro no MyBookMaker, você deve clicar em MyBooks, escolher o livro que deseja editar e clicar em Edit Content. Escolha onde o gráfico vai ficar, copie ele do seu computador com as teclas de atalho Ctrl+C e cole. Com a tecla de atalho CTRL V. E pronto. Bom, é isso e obrigado.